O Homem Rico e Lázaro Uma história que Jesus contou Esse é o Michel Michel tem sua própria empresa e ganha muito dinheiro Ele pode comprar o que ele quiser Ele tem uma casa enorme com piscina Um carro caro e sempre tem as últimas novidades em tecnologia Esse é Lázaro Lázaro não é rico como Michel Ele está doente e pobre ele nem tem mesmo uma barraca para dormir, então ele mora na rua em frente à casa de Michel. Se Lázaro tiver sorte, ele encontra algo para comer no lixo do Michel. Basta que ele não passe fome. Um dia, Michel e Lázaro morrem. Michel acorda e se vê num lugar horrível. Está insuportavelmente quente e ele está com muitas dores. A Bíblia chama esse lugar de inferno. Ele olha para cima e vê Lázaro. Ele está muito longe, num lugar que é lindo. A Bíblia chama esse lugar de céu. Michel grita por ajuda, mas agora não há nenhuma maneira de Lázaro ajudá-lo. Existe um grande abismo entre o inferno e o céu e ninguém pode cruzar esse caminho. Não é possível nem mesmo que Lázaro envie um copo de água para o Michel. Jesus contou essa história para mostrar aos seus ouvintes que não faz sentido reunir riquezas aqui na terra, pois elas não têm valor nenhum depois que você morre. A única coisa que importa é se você vai para o céu ou para o inferno.